Viva amigas, aqui está uma forma que eu encontrei de pôr um, uma conta no meio do ponto alto. Fica muito bom, o verso fica igual à frente, a conta fica solta, top das galáxias. Vamos ver como é que eu desenvolvi isto. Portanto, laçada na agulha. Primeiro movimento do ponto alto, passa por baixo de dois. Agora aqui muito simples, tiramos, pomos a conta na agulha, fechamos outra vez e continuamos. Simples. Aqui não é assim muito simples às vezes passar, mas já está. É pronto. Top! Isto é top. Isto fica com uma beleza extraordinária. Isto está muito jeito. Muito mesmo.